Jornalismo Informação Opinião Humor Opinião para quem tem pressa O Meia Hora está no ar Cá estamos nós prontos, preparados, apostos para um mais para mais um meia hora. Hoje, terça-feira, 29 de janeiro de 2019, o meia hora já está no ar antecipando tudo o que os outros vão dar de meio-dia. Aqui do meu lado esquerdo, do lado do peito, cadê a vinhetinha dele? Professor Flávio Lúcio. Flávio Lúcio. Tudo bem, professor? Como é que vai o senhor? Como é que vai? Tudo bem, Fabiano. Tá tudo em ordem, tudo tranquilo? Prazer, tá de volta. Aqui. Tudo em paz? Tudo em paz. Graças a Deus, né? Do meu lado direito tá ela, a baixinha mais venenosa do jornalismo paraibano. Ixi, Adriana Bezerra. Se eu morder a língua... Adriana Bezerra. Eu morro. Olá, Isso. como vai? Tudo bem? <risos> Tudo bem. Preocupado agora se morder a língua e morrer, né? Essa história de veneno aí... Tem demais. Ah, jararaca. E, can... e na caneta... Hum. A caneta é pesada, viu? Ó, oh, só eu vou realimentar os canais que nos transmite. Tá certo? É, inicialmente pelo fonte 83.com.br, wwwfonte 83.com.br. Na página inicial está lá aberto para você assistir o programa. No site da Pense TV pensetv.com.br você vai lá, clica e também acompanha o meia hora de hoje ao vivo é tanto que eu abri aqui que a zoada já deu no, no pense tv, no meu instagram no meu instagram arroba gomes pb é instagram Fabiano Gomes PB, deixa eu ver quantas pessoas já estão aqui nos, nos assistindo, já temos 302 pessoas na live, 319, vamos subindo, quero mais gente, agradecer a você pela companhia. E para você que tem Android, por enquanto só no Android, mas logo logo no iOS, tá certo? Você que não quer assistir por nenhuma dessas plataformas, também tem o facebook.com.br Você pode, pelo seu celular Android, baixar o aplicativo da Pense TV. Eu lhe garanto que é a playlist mais gostosa da Paraíba. Perdão, Pense FM. Pense FM. Eu lhe garanto que é a plataforma mais gostosa da Paraíba. E nos horários dos programas de jornalismo, do, da Pense TV, a Pense FM num aplicativo ainda só para Android. Pense FM, Pense FM. Depois, está já, tá já saindo de OS, você pode nos acompanhar, tá certo? Deixa eu trazer aqui, ó. deixa eu dizer, secretária peso pesado do Estado, teria colocado cargo à disposição do governador João Azevedo, após demissão de homem de sua confiança, do seu número um. Confusão é grande nos bastidores, tá? É, na estreia do Fala Governador ontem, João Azevedo anunciou mil vagas para educação, voltou a garantir a nomeação de concursados de segurança pública e já promete entregar importantes obras, na verdade, 100 Sem obras, obras, até junho. Tragédia em Brumadinho, engenheiros e funcionários que avaliaram barragens são presos e governo Bolsonaro estuda demissão em massa de direção de Vale, jogando a toalha. Deputado Wilson Filho, que alimentava pretensão de ocupar a presidência da Assembleia, anuncia apoio à evasão. Eu disse aqui já há dez dias exatamente que estava definido, não foi, professor? Dez Sim. dias exatamente, que era Galdino, na, no primeiro bienio, e é Vase Bezerra. Para ah, o pessoal da técnica, a Cacilda Gonçalves está reclamando aqui que o som está baixo, tá? Do, qual é o som? Do microfone? Do microfone. Do microfone. não está escutando uma. direito o que a gente está falando. Está baixo. É, tem muita gente reclamando do BG alto também, tá certo? E aí, vamos começar de quê? Vamos começar da, com essa história de. de... Eu quero saber, porque essa informação é sua, né? quem é a secretária, quem não, é o homem demitido, não, mas vai mas rolar... Eu, eu, eu, eu divulguei ontem é, os, a secretária Livânia Farias que tem e goza de um prestígio no coletivo muito grande por vários fatores, pela competência né, pela ligação histórica com o Ricardo vem desde a prefeitura municipal de João Pessoa já foi procuradora do município, depois foi secretária de administração. Há oito anos é secretária de administração do estado da Paraíba. Ela não gostou muito, professor. Já são 691 no Instagram. Vamos embora, vamos e embora. Mais gente reclamando do combate. 691. Olha... É, deixa, eu, deixa eu explicar. É, e ela, o, o perfil que ela era acostumada a lidar, era com o perfil do governador Ricardo Coutinho. Que perfil é este? De, por exemplo, o sangue dá na canela e ele não demitir servidor denunciado. Porque, no final das contas, na minha opinião... Dilma Reloaded... Isso. Demitir. Dilma é, tinha isso aí e acabou muito mal. Demitir. Começou esse. Demitir governador é, é, é demitir servidor. Acusado, só por conta, só por conta acusado de denúncia? Não, denúncia. Mas tem fato, tem razão. Tem é, é, só, é, só são... é só uma denúncia. Então, é, Ricardo, se ele fez eu tô isso, falando, ele está mal. né? Eu tô falando, de muito eu tô falando de Ricardo. Eu estou falando de Ricardo. E aí. Ricardo de, aqui agia de, certo. De Ricardo né? e dos operandos de Ricardo e que Livânia né? se acostumou com isso há 16 anos, minha gente. Foram oito na prefeitura, com mais oito no Sim, governo. Sim, mas, mas Fabiano. Veja. Aí mas, eu vou chegar lá. Certo. Ricardo entende uma ação como essa como uma confissão de culpa, ou seja, o ato de demitir Sim, claro. por conta é de óbvio. uma denúncia. Já está antecipando o julgamento, que é, nem aconteceu ainda. É como se fosse ainda. um antecipamento do caso do cidadão. E o Leandro Nunes Azevedo, que é assessor de Livânia, é apenas, não é, como é que se diz, acusado. Não tem nem denúncia recebida na justiça contra ele. Dilma começou a ser pautada pela mídia exatamente agindo dessa maneira. Por quê? Toda denúncia que a imprensa fazia contra qualquer membro do seu governo, ministros. Não é? Ela, Ela imediatamente não. demitia, pedia para o cara se demitir. Nós tivemos aquele caso, que nós até comentamos aqui em programas passados, o caso do ministro Orlando Silva, que foi demitido porque pagou com cartão... Uma tapioca. Um, uma tapioca. Um, um, cartão um cartão corporativo. Um cartão corporativo, R$ 8,00. Foi, Dilma, de demitiu o cara por isso. Né? E, e, e, bom... É, é claro que não está se defendendo aqui que é, o governador, o presidente, tem uma atitude de proteção a quem comete irregularidades, comete crimes. Mas é óbvio que em, em um ambiente que é marcado pela disputa política também, né, denúncias vão acontecer. O que é importante saber é se elas são consistentes ou não. Né, porque, claro, se você faz uma denúncia e mostra todas as evidências do que está acontecendo, a atitude mais correta seria o quê? O próprio servidor, aliás, não precisa nem o um governador fazer isso. O próprio servidor tomava a iniciativa de pedir afastamento até que, que, que aquilo seja investigado, dependendo da gravidade, porque, obviamente, tem muito factóide criado pela imprensa, e não só a imprensa. Sim, estar no governo significa né? abrir o flanco para esse tipo de ação. É. E óbvio. aí você, na primeira, não, na, primeira, na, primeira, na primeira pressão, o governador já recua Entrega a cabeça eu acho que. eu para um justificar a verdade. Eu não conheço a denúncia, não sei. Eu acho que, na verdade, eu acho que, na verdade eu João, João quis impor algo para o diferenciar de Ricardo Coutinho. Mas aí que está, nesse aspecto, Dilma também fazia isso. É. Lula, Lula, Lula. Lula diferente, Lula não, não fazia. Que você acha Lula, bem... Lula... Mas o Azevedo parece realmente tão ansioso assim para se diferenciar de Ricardo, eu não vejo isso. Mas se ele está agindo dessa maneira, não, mas, olha, que é um modo a... operando de Ricardo, era outro. Oh, né, já que Fabiano, Fabiano tá praticamente me chamou de jararaca no começo, para justificar esse veneno, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Será que Agora é, é oficial, peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí. agora é oficial. O que eu disse há dez dias, agora é oficial. Galdino e Evásio, dez dias depois que eu anunciei aqui, recebem oficialmente o aval Olha. de João Azevedo Olha, para Fab... presidirem a Assembleia. Um Fabiano tem, uma, tem uns... uns... Os informantes, vamos é, chamar Uma assim. bola de cristal. É. Como diria, uma... Walter Santos, altas fontes... É, altas é, fontes, é, fontes é. que, são, que são eficientes, porque é a quantidade Não. de especulação... Mas sabe o que é que eu pego a... Que já surgiu aí por aí. Que já surgiu aí, Maria Fabiano. É antecipou é fico... tudo, sabe tudo que isso. eu fico com raiva? Eu trouxe aqui a informação de que a briga no... do segundo bienio era entre o Wilson Filho e Evagio. O Wilson que já jogou a toalha, aí, né? Quatro dias depois... O jornalista Anderson Soares... Não foi Suetônio, não? Não. foi... Su... Suetone foi foi suetone. Suetone... Não, mas aí foi outro suetone, caso, né? Suetone já foi outro caso. Aí, su... aí Anderson deu, exclusivo. Exclusivo, eu vi. Pô, quatro <risos> dias depois. Aí depois eu trouxe que Evasio seria... Estava definido, está resolvido, não tem mais bronca, o presidente do segundo BN. Aí três dias depois, Suetone também exclusivo. Dizer, Ou seja, você você tem que levanta se a lebre. A fonte. Aí a turma vai atrás e diz que é um Tem tem que se respeitar a fonte. É, claro, sem dúvida. Eu respeito todas as fontes. Se for do Mais PB eu ligo, do PB agora eu digo, do WS com eu digo, do clique PB eu digo, do Leia Flávio Dulce eu digo, do Adriana eu digo. Eu não tenho para que esconder a fonte. Tá certo? É até antiético. Você fazer isso, claro Eu, tá, eu deixa, acho deixa Cara, Tem um trabalho danado para conseguir a informação Divulga aí o outro vai lá e Só especular é com o negócio Vocês acham que realmente É em função da ansiedade de mostrar a diferença Que João afastou esse servidor Número um de Livânia Ou ah, Essa decisão é uma forma indireta De dizer a Livânia Que tem toda essa folha né, De serviços prestados Ao girassol para pegar o beijo Que a caneta é minha, né? Eu... A caneta é minha, Dona Livânia, eu já só deu. Acho que eu Somos sei, mais é... de 800 no Instagram, agora assistindo ao vivo. É, 870, quase, é, quase 900, né? É, é, é, é difícil. Quase 900 pessoas, só no Instagram, meu querido advogado Gustavo Bolto, um dos mais preparados Sobre... criminalistas do estado da Paraíba. Sobre a questão que a é, é, Adriana levanta, eu acho que... É... É difícil saber qual é realmente a intenção Eu acho que o que a gente pode julgar É o ato Primeiro, eu não conheço a gravidade das denúncias Não sei qual, qual denúncia se refere né, é, Que atinge o, o assessor é, Mas o, Se for Se não tiver consistência né, Agora eu posso soltar uma bomba exclusiva Aí eu acredito que ele está agindo errado E se for para se diferenciar diferenciando, Eu posso soltar uma bomba, soltar deve, uma bomba huh? exclusiva hum. Vamos lá mais de mil no Instagram já. O negócio vai esquentando e o povo vai gostando. Ó, tá pra estourar... Quando você fala em bomba aí, pronto. Aí que... Tá pra estourar nos próximos 15 dias uma bomba, mais bomba nuclear... Nossa Senhora. Contra uma ex-secretária, contra uma ex-toda poderosa do governo, Ricardo Coutinho. Vixe, mano. Bomba mesmo. Uma que tinha uma chave muito importante quando, quando estava lá. Lembra? Uhum. Já era muito forte. Tinha a chave do... Do, do, do cofre. Do cofre. Rompeu com o Ricardo para ser candidata a deputado estadual. E... É ligada à sua suna. Exatamente. Hum, Aracilba é... Rocha, ex-secretária... Mas não faz tempo, mas quatro, mas no foi... final do segundo do primeiro governo. Isso, né? isso. mas para quem não sabe, foi Aracilba que articulou, que negociou para que a Cruz Pesada, eu vou chamar agora, mas não de Cruz Vermelha, a Cruz Pesada... Viesse para Paraíba. Ah, e tem, e a Paraíba. E a Cruz Pesada tem vínculos estreitos com o Rio de Janeiro, né? Com o Rio de Janeiro, que vem a ser o ex-senador Ney base... Suassuna, né? Agora, teria... vocês têm que admitir o seguinte. Vamos lá que a Silva tinha tenha negociado, que tenha o um dedão aí, as impressões digitais de Ney Suassuna. Agora, oito anos depois, se a Cruz Vermelha cometeu algum ilícito da Paraíba. Tem necessariamente que ser com o aval, pelo menos com a anuência, com o conhecimento do governo do Estado. Mas, então você não tem não, como livrar mas, Ricardo, na, é o na, Deixa eu só, só explicar. A operação do GAECO do Rio de Janeiro da Polícia Federal não encontrou nada de ilícito na, na Paraíba. Paraíba. A ação foi feita, realizada, por conta dos hospitais terceirizados no Rio de Janeiro. Tá? A única coisa que consta na Paraíba É com esse assessor de Livânia Que sai com a caixa Uma coisa desse tipo E ele, ele alega que era o uísque De presente para algumas pessoas O fato é que o Tribunal de Contas do Estado Determinou que os contratos Da Cruz Vermelha Sejam monitorados Mas isso não já foi feito Pelo próprio governo João não fez uma intervenção lá Para fazer isso e hoje a segunda vara, segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, determinou que a Secretaria de Saúde realize um procedimento administrativo para monitorar os prazos de contrato de Não, pessoal caso, feito Azevedo, pela Cruz Vermelha. O João Azevedo se antecipou à Justiça, né? porque ele se tomou antecipor. a decisão de fazer essa auditoria. Não, falaram em... em... Em suspensão ou de, de intervenção, na verdade é uma auditoria, né? É um acompanhamento mais próximo, mil, da confiança dele. Mas por dele. recomendação do... Somos 1.500. Ah, ele tomou nós... essa iniciativa no Instagram, até. só no Instagram, Sim. viu? Agora, é uma coisa, uma informação que também precisa ser dita em relação às, às OAS, né? Mesmo com essa auditoria, ah, com as OS, mesmo com essas, essa auditoria determinada por, pelo João Azevedo, mesmo com todas as denúncias que pesam sobre a Cruz Vermelha, ainda que até, até aqui não tenha restado nenhuma comprovação de que esses ilícitos se estendiam ao Estado da Paraíba, é, o governador João Azevedo anunciou a disposição de celebrar novos contratos com essas organizações sociais para gerir outros setores do Estado. É, mas mas governo, até, no governo de mas Ricardo até que já, prove, já até que prove, foi até educação, na educação. Né? Até que prove o contrário. Aqui na Paraíba não tem nada de mais com o Cruz Vermelha. Eu... Agora, se é para matar, né? é matar o mal pela raiz... Se é para matar o mal pela raiz... Era tirar a Cruz Vermelha. Aproveitar essa onda. Sim, de, eu acho, eu de, acho de, que... Porque na verdade a mensagem é muito ruim, né? O Estado é o seguinte, dizendo é, nós somos eu, eu acho que nós somos incapazes. Nós somos incapazes. Somos... Deixa eu só oh. fazer um negócio aqui. É 11h54. Uhum. 11h54. Ao meio-dia, nós vamos mandar abraço para quem está nos assistindo. Tá? Pelo facebook.com.br Fabiano -gomes -pb, e pelo Instagram, Fabiano Gomes PB. 11h54, meio-dia, nós vamos dar um tempo só para mandar alô, mandar abraço. Você que quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta aqui a um dos três, fique à vontade, Fabiano Gomes PB. Tá certo? Vamos matar esse assunto da cruz? É, é só eu lamentar, vou... porque quando o Estado terceiriza, quer na verdade é uma terceirização de serviços essenciais, ele está passando um atestado de, de incompetência Mas de fazer essa gestão. Mas vamos, vamos ver o seguinte, Adriana. Existe um problema gravíssimo não é mais no serviço público. Eu, eu, eu trabalhei na universidade, eu, eu, quando a EBC foi estava no processo de implantação, eu coordenei esse trabalho era sessão época da, da reitora Margarete Corrêa é, da tramitação lerda, E criou, criou se um, um conflito muito grande muito na, na, no, no, no país todo né porque existe um problema na, no serviço público que é o dinamismo seja em função da da, da, da por exemplo a contratação de serviços de no caso, o não dinamismo né? É, porque, porque é, é, claro, é muito lento é, é muito lento em razão, inclusive, do, do processo De burocratização também A própria contratação de, de servidores Que hoje, por exemplo, você tem que contratar uma, uma empresa, fazer uma licitação Eu acho que tudo isso tem que tem que ser Preservado Mas, no, quando você insere Uma, uma instituição, uma empresa né, Não precisa ser privada Como são essas OS Porque são, são organizações que se, se dizem não lucrativas, mas que todo mundo sabe que é, prestam um serviço que é caro, muitas vezes, para o cidadão. A experiência da EBC pode ser, obviamente, aperfeiçoada, mas poderia muito bem ser pensada para, um, para, um, para os Estados. Por que, é que o governo, por exemplo, não, não cria uma, uma empresa estatal? com esse objetivo. Mas é um grande drible, né, nas regras, né? Você não, cria um você... apêndice, você cria um apêndice para dar mais celeridade, dar Sim, uma resposta mas é mais, mais mas, ágio, mas não é assim as que demandas. acontece hoje. O que é como é que ah. acontece hoje? Você precisa contratar dois vigilantes para um órgão do Estado. Aí você vai lá, é, uma empresa de, normalmente privada, que tal. Tá... Alguém contesta o resultado, lá vai mais dois meses de batalhas. Você... É de eu, fato. eu acho que, que precisa é, não, eu, O Estado assolu... é engessado por muitas regras que, por sinal, e pelo, pelo, pelo histórico policial que envolve o Estado brasileiro, não blinda o Estado de agentes corruptos, né? É. E... E, e penaliza, na verdade, a população, porque é tudo tão leniente. Porque você é repassa o, recursos, o tão recurso burocratizado, público, pois é. a, a empresa... É, Custa, inclusive, mais caro em função disso, porque né? o pagamento também é retardado, os fornecedores de, de uma serviços solução, de né? Porque o problema do, do, do hospital de traumas, especificamente, é, era um, não tinha solução até que a essa empresa assumiu a administração hospital de trauma para nós agora Ele, é, é, se, não se... agora nós temos esse problema recorrente que são suspeitos eu não, é, eu, não. Suspeitos eu, não eu não sei eu não Jesus. sei de fato se existe a tese Paulo Maluf rouba mas faz mas que melhorou muito significantemente melhorou a gestão do hospital de trauma bom mas se a denúncia existem suspeitas né porque são quantos anos que a, que a... A empresa lá administra o Hospital de Traumas. Até agora, não, nada se comprovou. Mesmo com o envolvimento do, do, do chefe lá da, da Cruz Vermelha em casos gravíssimos, né, no Rio de Janeiro, principalmente, aqui na Paraíba, e vejo que nós não temos um tribunal de contas muito. muito é, que passa a mão na cabeça do governo. Pelo contrário, é um tribunal de contas que, em muitos aspectos, é muito mais rigoroso do que é em, em outras. quando se trata de outras. Da, da, do julgamento de outras das finanças de outras entes é, do Estado. né? Então, eu acho que é, é, eu, essa, essa solução ela não é a melhor solução de OS. Eu acho que é preciso em, em, aperfeiçoar esse mecanismo, eu acho que o Estado precisa ter controle sobre isso. E não precisa ser, eu, eu disse o caso da EBSEC, pode ser, eu estou sugerindo que a, a maneira como o governo federal encontrou para administrar os hospitais universitários seja transmutada, imediatamente, ipsilita, digamos assim, para o Estado. Mas que se encontre, mas que veja isso como um modelo, como experiência, para encontrar uma solução, porque realmente é algo que não, não, nem resolve, resolve em parte o problema, mas cria outro que é recorrente, né? se torna é recorrente. Verdade, verdade. Deixa eu mandar aqui, aqui alguns alôs no meu, no meu Instagram. É... Primeiro vou pro Facebook, tá? É como eu disse, meu dia que a gente é manda alô, tá? No Facebook, arroba Fabiano Gomes PB, vai mandando aí seu... Gilvan... Gilvete Freitas, cadê o prefeito de Bahia? Afinal, quem é o prefeito de Bahia? É Berg Lima. Berg Lima é o prefeito de Bahia. Aqui em Riachão, vizinho Araruna, lá em Riachão do, ba... Riachão do Bacamarte, é? É isso? Não, acho que não, né? O Erinaldo Moura. Valeu, Erinaldo. Obrigado, querido, pela audiência. Fabiano, fala do lixo de Bahia. Faz um mês que não passa na rua. Tá vendo aí? Lixo de Bahia. Deixa eu ver mais. É... Jorge Nunes. Sou Jorge Luiz de Jacumã. Valeu, Jorge. Bom dia, Fabiano, aqui no elevador do 4 e 400 na Escuta. Valeu, Ayrton Alexandre. Fabiano, gostaria de ouvir seu comentário a respeito desses padres que fizeram das dependências da Igreja Católica na Paraíba um motel com a conveniência do arcebispo, o Dom Aldo Paguto, à época. O comentário é esse, que a justiça está sendo feita, não é? Padres sendo afastados, inclusive um arcebispo foi afastado, um caixa alta da igreja foi afastado, não é isso, professor? Sim. Foi, esse, pelo menos, não ficou no foram, acaso. Foram três, né? Três. Sou de Pilar, admiro o seu trabalho, Deus te abençoe. Janaílton Ramos, tá sabe onde? Na Cidade Maravilhosa, nos assistindo pelo Facebook. Tem aqui mais alguém, algumas pessoas que eu destaquei também no seu Instagram. Vamos que lá, é vamos Flávio lá. Flávio Gomes, Alex dizendo Raya. Dizendo o quê? Vamos lá. Não, mandando abraço pra gente, na escuta. Hum. João do Rego, lá de Jacaré. Mas o povo gosta de acabar ler a mensagem dele, viu? É, mas, mas, a maioria aqui, por exemplo, Pedro Jorge, tá dizendo água branca, está na escuta. Hum. Cacilda, mandando abraços pra gente. Cacilda Gonçalves, Silena Souza, Rubenita Lucena. Cacilda oh. diz assim, ó, a vocês só... Sou aplauso. Exatamente. Ortega Correia. É, Gil, Gibson. João está lá no, no, no, no, no, no João do Rego, lá, lá de Jacaré. Valeu, é. João. Gibson, bora, gordinho. Bora, tô pronto. Tô pronto, tô pronto, tô pronto. Bom dia, Fabiano. Silva, obrigado, meu irmão. Obrigado pela audiência. Lucena, um abraço, obrigado pela audiência. Manda alô para Mulungu. Alô, Mulungu! Lucimar, bom dia! Só lembro do Eduardo. Alex né? Raya, que é pesquisador, proprietário da, da, do Instituto Método. Um abraço para meu amigo Igor Smith. Valeu, Igão! Saudade! É, Maria Alessandra, oi! Enfim, muita gente aí. Muito coraçãozinho chegando no, no olhar. Água Branca na escuta. Vânia da Silva, Edmilson. Maria Madalena. Amigo, sabe quantos comentários entrou aqui depois que eu comecei a ler? 28 no Alacrime. Vanice Tavares, lá de Sapé. Damião, tá Damião está na escuta. Damião, a cidade de Damião. Fabiana, eu moro em Mandacaru, na Laia Paiva, em uma rua sem saída, mas não existe endereço. Iaia, -ia, mas ela botou Laia. Iaia, -ia, né? É, não, não, é vizinho Araruna e tá acima, ele disse, a cidade tá certo sou da Paraíba, mas estou em São Paulo assistindo o programa João Fernandes Gomes Riacho dos Cavalos lá na região é, lá na região é, de Catolé do Rocha, não é isso? Riacho dos Cavalos, é isso mesmo terra de nego do nego do bem mais, mandar um abraço para minha tia Maria de Lourdes. Tia Lourdinha, está lá em Campina Grande. Um abraço para você, tia. Te amo. Obrigado. Estou morrendo de saudade. É muita gente mesmo, viu? Jacilene Silva, ouvindo lá de Paratibe. E o Sidney, falando para gente aqui. Bela iniciativa de programa, muito atual e com comentários isentos e transparentes. Obrigada, viu, Sidney? É, tá, gostei Condado, é, sabe, o Francisco é, é, é, Chaves é, é, lá do é, condado é, é, é, o, é, o, é, o, é o Major Sidney ah, Esse é o Major, Major Sidney, Sidney. É assim Major Sidney, comandante Obrigado pela audiência, obrigado Pela companhia, obrigado por tudo Pelo gesto que o senhor teve E jamais Irei, irei esquecer Jamais Irei esquecer Lá em Massaranduba, Wando Agra. Valeu, Vando, Muita gente mesmo. Como é que vai ficar este problema do trauma? Só. Sou nanga do Alto Mateus. O trauma está gerando muito trauma. Vamos falar da tragédia de, de Brumadinho? Teve prisão, né? Suspeitas de que os, os relatórios de monitoramento foram fraudados. Nós falamos isso aqui ontem, né? É, ontem... Agora, o governo... Agora, o go agora é, quem vai preso nesses casos é o, é o baixo do baixo, do clero. baixo clero, né? É. Não, mas aí o governo Bolsonaro, o Mourão falou sobre isso ontem, né, que o Bolsonaro estava na faca, e literalmente na faca, na faca cirúrgica. Mourão falando da disposição do governo de intervir, de promover uma demissão em massa da direção da Vale. E, e aí acho que é preciso ponderar o seguinte, até sob o ponto de vista da, uh, do gesto, né, assim, seria uma, uma, uma atitude muito bem-vinda para a população que está muito revoltada, é a segunda cidade que as barragens da, da, da Vale arrastam, né? a segunda cidade banhada com os rejeitos da Vale. Muita gente então, mandando mensagem já escutando pelo aplicativo da Rádio. Que bacana. Oh, que não precisa ligar o computador, é mais fácil. Minha sogra mesmo está na prefeitura agora. Ouvindo, pela ouvindo aplicativo pelo aplicativo da rádio Pensa. Pelo aplicativo da Pensa FM. Bacana. Você pode estar tá no carro, pode estar tá no trabalho, ligou o aplicativo, meu nome é Tchau. Um o problema está resolvido. Tal, importante. Deixa eu, falar, deixa eu terminar. Lá. Então, o governo faz essa sinalização de uma intervenção na direção da Vale. Né? E eu acredito que sobre a, o aspecto da, da recepção do povo seria muito bacana, porque está todo mundo mu, todo mundo muito revoltado. Você teve Mariana três anos depois nenhuma indenização paga, as pessoas perderam tudo. Aí vem Brumadinho, a segunda cidade que é absolutamente varrida pela, pela pelos agentes da Mariana vale. Mariana não teve agora, prisão, agora já teve. É, agora tem, atende Acho para também, um seguinte. Do, no do, momento segundo desastre que se repete. No momento em que o governo intervir Na direção da Vale Que promovesse corte geral de cabeças Mas pode fazer O, governo... o, pode. o governo pode tomar não. algo Pode, doutor, que pode. foi não, privatizado mas, mas não é assim, Fabiano a, a, a, a... São coisas da privatização brasileira da, Do nosso modelo Do nosso, eu nosso só, pensamento eu só quero liberal eu só queria entender isso o, o, o, Quando a Vale foi privatizada Ela foi privatizada numa Associação de bancos Que o Fernando Henrique escolheu a dedo então os os, é, os os fundos de pensão do governo federal do correios petrobras é, bom há, muitos que existem no, no, no governo né, dos funcionários estatais banco do brasil etc esses bancos eles, eles foram podem distribuídos. eles não mas eles foram não, mas o que lula fez lula lula em em 2008 na crise de 2008 2009 lula lula mudou a direção da vale né? Era, um, era um, um presidente ligado ao Bradesco O Bradesco tem apenas, se eu não me engano, 14% mas Das ele, ações mas da ele, Vale Mas ele pode fazer isso? Pode. O gover o, o governo o governo o fogo do Você governo. faz uma no reunião caso, deixa Eu estou governo... falando como leigo E eu acho que quem está em casa também tem essa mesma interrogação Então o governo Continua a ser dono da Vale? Não, o governo não as, um Os fundos de pensão que, a... são, que são administrados Pelo governo federal Quem nomeia as direções dos fundos de pensão é o governo federal. Você fala que o governo tem o queijo e a faca na mão, porque é ele quem concede as. quem faz as concessões, quem pode fiscalizar, quem pode tornar a vida da Vale um inferno. Então, óbvio que o poder de fogo, para pressionar os acionistas, é imenso. Agora. Não, não, no não é momento... isso. Não. O, governo, o governo é acionista através dos fundos de pensão. O governo pode ser, re, chamar uma reunião de acionistas e, e mudar, porque os fundos de pensão, não lembro quais são os que têm. Petros, mais uns dois, que tem controle sobre a, sobre a Vale, tem maioria, da, controla a Vale, pode fazer essa mudança. Tanto que é por isso que eles estão falando isso, que fosse o contrário, não aconteceria. Agora, é óbvio que o que é que acontece? O governo, esse, essas pessoas que atuam na Vale, atuam em função de interesses é, privados, né? não, não levam em conta o interesse público. Com a empresa gigantesca como é a Vale, com os recursos que ela controla, com os minerais que ela controla. Né? É um custo baixíssimo e, e faz o que faz porque esses dois engenheiros que foram presos hoje são, como disse o Fabiano, é o, é o peixe pequeno da história porque são pessoas que as provavelmente assinaram, assinaram os laudos. Os laudos né? Não sei nem se foram lá verificar em loco essa situação porque eles moram em São Paulo. Né? E... e, e é... São, foram, ontem nós falamos sobre isso, um, um engenheiro, um especialista em economia da mineração é, denunciou ontem a folha, eu coloquei ele num texto que eu escrevi para o meu blog ontem, ele é Flávio Lúcio mencionando esse, essa entrevista, Bruno Milanês, ele disse, com todas as letras, que hoje o Estado não... É, não sequer elabora mais, é responsável pela elaboração sim, de sim, laudos. Sim, sim. São as próprias empresas que fazem esses laudos. Não, contratam terceirizadas né? para fazer. E terceirizado, pra, quer dizer, o cara nem funcionário da Vale. Agora, quero saber o seguinte: quando os, o, a, a justiça vai pedir a prisão dos executivos da Vale? Pois né? é. Porque não é possível que isso fique só apenas nesses dois engenheiros. Né? que é para a cabeça exposta ao público. Que paguem um pato Isso. por quem merece pagar. Esses caras da Vale estão enrolando o o povo de Minas, do Brasil, desde o caso anterior. Desde Mariana. Desde Mariana, quer dizer, não, não pagam multas, não esperam, esticam o máximo que podem para pagar as indenizações aí, às Mariana famílias. Mas a Mariana também foi da Era da Vale? Era, era, não, não era sim, sim. só Ela da Vale, era uma companhia, era um uma uma companhia, consórcio. Era um é. sócio, a Vale né? tava no meio. O consórcio. É, é... Então, assim, tá, como eu estava falando, assim, o, o governo pode... Eu estava falando em faca, a faca e o queijo, e agora eu falo na faca de dois gumes, né? Porque, assim, na medida em que o governo, assim, no primeiro momento, pode faturar politicamente, fazendo esse tipo de intervenção, a médio prazo, ele acaba a, chamando para si a responsabilidade pelo reordenamento do setor de mineração no país, Sim. que pelo que a gente tem visto, de várias falas, de várias considerações de especialistas, é um, um, um, uma, assim, uma coisa que precisa de uma intervenção realmente urgente, porque de 800 barragens, pelo menos 700 têm problemas, né? precisam de, de, de, de, de monitoramento é, realmente é, efetivo, precisam pedido, de, mas no caso de correção. Dessa. Oi, Deixa eu trazer só, eu, eu vi uma manchete ontem, não sei em qual portal, dizendo que 30 barragens da Paraíba corriam o risco de rompimento. Eu nunca vi barragem seca romper. É? A maioria das barragens da Paraíba estão secas. Eu procurei, procurei, procurei, procurei, procurei. Um, um, um. A não ser que seja Dilma estocando o vento para empurrar a barragem. Para lá e quebrar. Mas... Olha, o Cesário do Valentina dá uma contribuição ainda, aqui chamou, dá uma contribuição aqui dizendo o seguinte, que os cinco maiores setores que contribuíram a eleição Ali. dos deputados está o de mineração, o isso? né? Eles pagam eles distribuíram Olha, o mais de 32 milhões O nosso, presidente, milhões nosso presidente passou 28 anos no Congresso, mas ele não foi muito, muito efetivo na, na, na proposição de, de projetos, projetos e tal, tá? mas foi um, um militante do, dos lobbies E um deles era da mineração né? Você Exato. vê Bolsonaro brigando aí, Brigando com, com quilombolas Brigando com, com, com, com indígenas então, Tudo isso é para defender Interesses de, a, do, dos do grandes fazendeiros E, e, das, e dos minera, das minerações Ai. Não é por outro não Não é porque ele está ali fazendo, é, Confrontando esses grupos Por, por razões Puramente ideológicas, é, ideológicas. Tem um interesse é muito concreto. Aliás, eu, escrevi lá, eu escrevi lá no meu blog Adriana se, se a tragédia de Brumadinho e aquele presidente Bolsonaro aparentemente emocionado, comovido, que sobrou o Brumadinho, vai ter impacto sobre a política ambiental do governo Bolsonaro, mas, mas porque Adriana, até aqui Adriana, todas as, até as sinalizações... Até aqui, Adriana, não faz um mês o cara é que é presidente, não, Adriana. Desde até que aqui, ele se elegeu. Ele... Mas você estava falando aí, do futuro, aqui, né? Adriana. Do que pode não, ser. Pronto. Ele vamos, tentou... ele tentou e, tom... o cara, o cara não, não, eu é, tenho as coisas concretas, não... sim. O cara não é presidente há um mês. Aí, dentro de um mês, ele tirou quatro licenças já. Cirurgiado com a bolsa pela modificação. um das Ele tentou engavetar o Ministério da Agricultura, o Ministério do meio ambiente, depois atrelou ao Ministério. O tá, é um Ministério do Meio Ambiente é um Ministério esvaziado tecnicamente, orçamentariamente, o Ibama. ainda atrelado, atrelado à agricultura, aos interesses ruralistas. O, o, o presidente Bolsonaro, por diversas vezes, ele entende que a, a causa do meio ambiente é uma causa dos chiitas de esquerda. Sabe, de porras loucas que impedem os setores produtivos de agir. Ele falou claramente, provocou a demissão da presidente do Ibama, porque ele, ele açoita verbalmente vamos, vamos os órgãos que, que... de controle e fiscalização ambiental. Vamos... Sabe quantas vezes... Meio Ambiente é mencionado no programa de governo que o senhor Jair Messias Bolsonaro Brana. protocolou no tribunal Vocês governaram o país por quase Superior 20 Eleitoral. anos Vocês quem? E no... Eu? Vocês! Vocês, você, eu? vocês. vocês. Que vocês. vocês quem? Vocês quem? Vocês quem? Eu nunca ah, tive ah, um você cargo Vocês é? governaram é. No esse governo. país por quase, quase 20 Olha. anos Nem no estado, e nem no Você feno, acha que uma federal, barragem federal, que uma você, barragem cai do dia para noite você, Peraí, você, você é isso cai ao longo, sabe de quê? De 20 anos Fabiano. de mau cuidado, de eu mal vigilância. É não, é não, é não. Peraí, não. é 20 deixa eu anos, não. a minha pergunta. Você está agora sabe querendo passar vezes, a mão na cabeça da Vale. Licença, professor. Está igual a vezes. Tá Para defender Bolsonaro, tá igual, você está fazendo. Não, não, não. Não, não, sabe, não eu estou dizendo eu... que não é. Culpa de Bolsonaro. E quem está dizendo que é culpa dele? Vocês a todo momento procuram. Eu tô falando. Alibi. Absolutamente. Vocês já rodeiam, vocês, absolutamente. Arrudeu, vocês vão absolutamente. Vocês né? vão lá em Carrapateira. Aí não, o que eu tô dizendo e é que os pau sinais, o sinais, Bolsonaro os sinais até aqui emitidos em relação à política ambiental pelo governo Bolsonaro descem no sentido sei, do, da lama tóxica da dúvida da vale vocês sabe, você, sabe, sabe quem está comemorando tudo isso vezes. sabe quem é que está comemorando tudo isso o filho de Bolsonaro, que ninguém Sabe, fala mais olha, nele. Sim. Escapou, é, escapou, vai não vai escapar, não. escapou é, ô, por conta ô, ô, disso. Sim, Só São deixou deixou resiste fazer... aqui, você que é botafoguense, o treinador do Botafogo da Paraíba, que daqui a pouco é entrevistado no programa de Lima Solto, o Evaristo Pizarro. técnico do Botafogo, Daqui a pouco está no placar digital. Jé Lima, solta, já voltou de viagem? Jé Lima, professor, por, seja muito bem-vindo. Por dois minutos nós não estamos jogando a, a série B esse ano. É, é verdade. Ele já já treinou qual, qual time, professor? Qual frustração já passou danada. por onde? Ah, é quando eu me lembro. 15 Piracicaba, Guarani. Ah, é. tá, vamos me é preparado, professor. Ah, é. Está fazendo um trabalho. Um Já que eu fiz a pergunta não, e mas... você me atrapalhou para caramba, mas só... foi a un... só existe uma única menção ao meio ambiente no programa de governo de Jair Bolsonaro, protocolado no TSE. E ainda assim ligado às as causas do agronegócio. É, o que eu, outra então, os que... sinais uma, uma são última, muito ruins, uma, última, uma última questão é a seguinte. Eu, não, eu não, não... Pelo contrário, não, não dá para responsabilizar um governo... E nem, ninguém está fazendo isso aqui nesse momento. Não, não está. Né? Não, não é uma discussão sobre responsabilidades. Daqui a é pouco, é uma discussão daqui a pouco sobre. Vai, vai ficar a discussão de Acauã. Não, aí. É, é, é, é uma discussão sobre o futuro. É se Bolsonaro se vai, manter, vai manter a mesma, a mesma linha relativa que ele já tem assumido antes e agora no governo, sobre o meio ambiente, no governo, como tratar o meio ambiente no, no, no país. né? Porque tudo que ele disse, tudo que ele propôs até agora e efetivou no governo, mostra o um contrário, mostra que ele exatamente. não está nem aí para isso. E que isso aí tem que se aprofundar cada vez mais. Porque o, o, quando ele ataca o Ibama e diz que o Ibama... É uma fábrica é um, de multas, de picaretas, é? que, que é exatamente isso. Quando ele produz. E, e aí quando ele diz também que é contra o Ministério do Trabalho, que é contra a fiscalização, nós vamos ter o quê? Se, se mesmo com essa fiscalização, nós temos aí a, um país que um dos países mais um maior um maior índice de de, de, de de denúncias de trabalho análogo à escravidão é o Brasil. Mas a gente sem fiscalização, né? Então, o que tomara que o esse, já esse vai em 50 minutos. Tomara que esse, a, que esse caso, né, ajude a Bolsonaro mudar a sua linha em relação ao governo. E vai mudar. Vai mudar. Bom. Homem cheio aí. de fé o, né? o cara tá no governo, é para sofrer. Então não, não espere que a gente Conderia aqui vá. Caixa fazer... né? uhum. Não espere, porque com Dilma a mesma coisa. Você, né? com, você com, com, inclusive. Conta a história. Você sambava uhum. na cabeça de Dilma Como e não, a, não conta, pedia. Conta, é, conta a história de, de é, Caixa é, d'água é... com o Zé de Almeida para saber que o governo é para sofrer. É. Caixa d'água era um estudante do sertão <risos> que residia em João Pessoa. E que Zé Américo de Almeida pagava aluguel, pagava gasolina, feira e um salário. Aí teve uma, uma greve de estudantes, caixa d'água na frente, né? Aí Zé Américo de Almeida soube. Sim, rapaz, caixa d'água. o chega tava tá estava comandando o, o protesto. Aí manda chamar Zé Américo no Palácio da Redenção. Zé Américo entra e diz, caixa d'água, rapaz. Quem paga a sua faculdade? senhor do vereador. Só o aluguel. O senhor, governador. Sua feira. O senhor, governador. Que porra tu tava fazendo nesse protesto? Governo é pra sofrer, governador. É justamente isso. Pois é, então oh. aguente. No, até agora, Ai. até quando era... era com Temer ficaram caladinhos, né? Não via zoada contra Temer, né? Mas quando era o PT no governo, era uma... Oh, eu eu lembro de Fabiana Gomes, um era... infer... só tinha palmatória nessa mão. Era o, era o inferno na terra, né? Não, Não, galera, é engraçado isso, que vocês que estão falando e as duas entrevistas que ela deu a Paraíba foi a mim engraçado, era pau nela toda porque vida porque você é o ano foi... âncora do programa não senhor, o, ano era, um CID. o ano que era um Cid era o governo que escolhia porque não, por não podia dar no Correio da Paraíba não foi lá no Correio mesmo foi no Correio. Ah, você estava falando que a que a 5 era um sim, foi ah, comigo, é as não... únicas duas vezes que ela falou na Paraíba foi comigo entrevistando só aceitava Fabiano, não sei porquê e o pau cantava de manhã e é de noite ó, só para encerrar com uma boa notícia que ontem o governador João Azevedo estreou seu programa semanal, o Fala, Fala governador, governador, anunciou mil vagas na educação, um concurso, não é isso? E voltou a garantir a nomeação de concursados da segurança pública. Essa talvez seja a mais importante. Agora é bom demais. O, ca o, ca o, cara, o cara assumiu o governo com as coisas tudo andando. O trem, é. né? O trem... E prometeu sem... Obras até junho. 350, 350 Azevedo, milhões de investimentos. Se João Azevedo romper com o Ricardo Coutinho, o cara vai ser, um, vai ser mais um exemplo de... de Agra feelings. É, mas de... de Bora apostar? De que? que? Que não vai. Que, rompe? que vai? Que vai romper? Que vai. Se não romper publicamente, tem um rompimento branco como aconteceu com Dilma e Lula. Bom, acontecia... Todo mundo sabe que Dilma e Lula romperam em 2014. Romperam em 2014, não, não, romperam romperam não. Em 2014 A... quando Lula, Lula queria Lula voltar. Foi, Lula foi o carro-chefe De... da campanha. Depois, dela, um depois, depois, depois não tinha o que fazer. Ele queria. Não, ficar no... Depois, não. Lula, não. Quisesse. Não. Lula quisesse. Lula quisesse candidato, Lula seria. Lula tem um controle absoluto não, do PT. Não ia passar rapaz. recibo não. É. Vamos ao Fake News do dia. Não, não. Vamos lá só para terminar. Circula nas redes sociais... Você está você querendo, você tá querendo aí agradar muitos bolsonaristas, né? Tô notando... Não, é porque tem que descompensar. Tá, tá, tá, o navio está torto, aí o cabo vai dar... dar você quer senão... fazer o... É, o não meu, dá para... Né? É, não sou nem muito chegado, mas é o jeito. é o seguinte, nesse papel ele está lascado. ó circula é, nas porque... redes sociais a imagem de um decreto... Só um minuto. De um decreto de número 8.572 de 13 de novembro de 2015, assinado pela então presidente Dilma. A reprodução vem acompanhada de um texto que acusa Dilma de ter alterado a classificação de rompimento das barragens para desastre natural com o objetivo de evitar a responsabilidade dos envolvidos. Se os senhores viram esse decreto de novembro de 2015, Saibam que é fake news, é mentira e Dona Dilma jamais assinou este decreto. O decreto que ela assinou reconhecia como um desastre natural para viabilizar o saque do o saque fundo do de, de, de de... FGTS por parte das famílias As que famílias estavam desabrigadas, estavam com enfrentando todo tipo de carência. Exatamente. Faltava do pão à água, então ela flexibilizou... É para que eles pudessem acessar o fundo de garantia. Apesar, agora vamos, agora, nesse caso aí, a nossa doutora Dilma, ela pode não ter responsabilizar, responsabilidade direta em relação a. Ao, ao ca esse caso específico, dessa fake news, ah, sim, mas, mas Dilma teve... não, não deu seguimento. Esse programa, não, a... não chegou, chegou uma mensagem aqui. do Não secretário... contratou o suficiente Ei, de fiscais, principalmente da, da Ana, ela... para levar à frente essas fiscalizações. É, vamos, vamos, então, exatamente. nesse caso aqui, ela, ela tem ela também tem, grande tem responsabilidade. Vamos trazer, vamos tem trazer o programa dela, para aqui Paraíba. Sim, vamos toda. ver se o doutor, doutor Bolsonaro, Contrata agora. Eu chamar Michel Temer, mas Maria. Não, Michel Temer também não. Não, não... não é, fez nada. Deixa Esse eu dizer, que uma, que não deixa fez dizer mesmo. uma coisa aqui. É, o, secretário, o secretário de comunicação de, de Bahia, Rodrigo Lima, comentou aqui no, no, no Instagram dizendo que o, o, o carro do lixo passa lá todos os dias. Eu acho que é transparente, né? Que a mulher não. <risos> transparente, né? Raio X. Vai pra lá, vai pra cá, porque a mulher tá reclamando. Eu acho que ninguém vai inventar que o lixo não passa na sua rua. É o tão pequeno. Mas aí tem que ver também se o restante dos outros moradores. Né? É, não é transparente. Porque, como, sinceramente, é porque. É é tanta... Chaves. estou colocando em dúvida. o diria Chaves. Mas, é... Só quem vê os inteligentes. Chaves inventava isso, né? É. Era Chaves, né? Não tinha uma história dessa, né? Eu não sei demais. Isso não é porque só quem enxerga a minha bola é os inteligentes. Não. É porque no tempo de vocês é. Jaspion, Giraia, um né? Não é pra cá não. Só Ei, vamos embora. É claro que eu sou. Vamos embora. Um abraço, para Paraíba. Obrigado pela companhia. Amanhã, obrigado pela audiência. 11 horas, hein, Edson? Não 11 e meia. Obrigado, não é 15 Obrigado 11 pela 20. companhia, pela audiência. Obrigado a todos os telenautas que ficaram conosco. E lembrem: se acesse www Leia Flávio Leia Flávio E se você quer notícia sem arrudeio, sem testão, fonte83.com.br A notícia na medida certa. Agora são 12h26. Nós vamos encerrando a live com 1.357 pessoas. Amém, senhor. Deus no comando. Amém. Tchau. Graças